E aí pessoal, como vocês? Aqui quem fala é o Pinguim e sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Dessa vez mais um jogo independente e mais um jogo brasileiro. Hoje estamos aqui para jogar Dininho Adventures. No o último vídeo de ontem foi de Crystal Treasures League, da Flipstar, que deu a chave pra gente. E o Dininho também deu, só que por motivos adversos, né? Enquanto um é porque eu participo da comunidade esse aqui... É porque, enfim, eu estou aqui para analisar o jogo praticamente Então, vamos lá, eu, eu vou abrir agora ele pela primeiríssima vez aqui com vocês Espero que não dê problema nenhum Espero que dê para fazer as configurações que eu preciso Dininho, você já é um jogo lançado Diferente dos muitos outros que eu lancei aqui Aqui eu vou cobrar um pouquinho mais Então, se vê alguma coisinha aí que eu vi que eu não gostei tanto, tenta mandar no 2, que eu sei que vai ter 2, porque o 1 um fez um sucesso bem legal Mas hoje a gente vai estar aqui para jogar dininho, tá? Não é porque eu não recebi o... Não é porque eu recebi o jogo que eu vou dar todas as impressões 100% positivas, tá? Eu tô aqui para dar a minha opinião sincera Eu espero muito que eu goste, porque pelos gameplays eu gosto muito Mas eu quero ver a parte técnica também, porque eu não peguei o jogo na mão até então Então, bora lá Eu vou abrir aqui o joguito Tá, agora vocês não estão vendo nada porque o jogo não está aberto, óbvio. E eu não sei como vai ser a configuração de tela. Diferente antes eu não consigo agora ver a parte da tela. Espero que dê para colocar no modo de janela. Vamos lá. Cê Olha lá. Consigo jogar no controle? Tô com um o Ah, consigo! Beleza, muito bom. É só configurar bonitinho. Deixa eu só usar um... Vamos lá. Então eu estou aqui, ó. E Ah, você não. Olha, só pega aqui, ó. Tá, não pega aqui. Ó, menos um ponto, hein? Não pega aqui. Eu gosto muito de jogar aqui. Mas bora, né? Tudo bem. Não tem problema também, não. O jogo retro. Acho que não dá muito problema, vamos jogar aqui, ok, aqui é o save, beleza, vamos que vamos, é, eu vi um negócio de volume, né, ah, já começou o jogo? Oxi, agora, oxi, agora eu venho pra cá. O Dininho! <risos> o trole é meio louco, não, mas tá bom. Eu prefiro jogar aqui mesmo. Vamos embora. Pulando aqui. Eita, aconteceu alguma coisa, Dininho? O jogo tá super baixo aqui, pra mim. vocês não tem noção. Vamos lá. Esse fone também não é um dos melhores. Fotovinhos, fotovinhos da dinossauro. Oh, que fofo! Eu gostei de você, tia. O tio, eu acho que é tia, mas vai. Tia, pronto. Opa! Agora vem pra setas, mano. Esse jogo tá ficando muito doido. Tá. Ao coletar 10 ovos você ganhará uma vida. Eu colete todos os ovos e eu vou o um ninho. Olá, Roxinho! Não peraí! Pare... Olá, Roxinho! É o show pra tutorial! É para o tutorial! para tutorial! Pressione e pula para subir ao sou obstáculo. Ok, ele não explica qual é o botão pulo, mas é o pulo. Quanto mais tempo pressionar o botão pulo, mais grau tu vai conseguir pular. Obrigado, tio! Segura e de correr enquanto anda para correr. <risos> Desculpa. <risos> Salta enquanto colherão para alcançar al, áreas mais altas. tá bom. Peraí. Ah, entendi. De... <risos> tá bom. O <risos> domínio do tutorial. Vamos lá. Alguns obstáculos serão fáceis de um simples plug resolverá o problema. Simples. Antes vão precisar de um impulso. Não são as veloz, minhas rochas. Pode deixar, moço. <risos> ok, vamos lá. <risos> Paga morro tal! Gostei. Paga morro tal! Preciso orar para correr! e estudar os para conseguir. Tá bom? Legal. Maneiro. Pular sobre inimigos te impulsiona Experimente esse pai lacaio. Coitado do tá, pai lacaio. <risos> Tadinho do pato lacaio só ah, consigo pular em cima dele, beleza. Segura pulo enquanto caixa todos os inimigos tomará seu impulso para cima. Ah, ah, que legal! Legal, legal, legal. Pressionar no direcional para cima conseguirá escalar essas minhas! Bom, estou escalando as minhas. tá certo em vocês? Tá, tá certo em vocês. Beleza! Tô subindo aqui com o Dininho. Tem coisa secreta ali? que não, hein? É muito difícil acessar pra até alguma coisa ali. Enquanto na água pressionar o pulo, fará que você suca. Ah, ah que fofo. Segurar direcional pra baixo enquanto sobe, te dará mais controle. Oh, que legal essa função, hein? Gostei, hein? Curti, hein? 10 barra 10. Parabéns! Você está preparado? Vai, seja o um verdadeiro gamer. Aqui é true gamer, guys. True gamer, guys. Guys, guys, aqui é true gamer. Tá entendendo o chat? Que é true gamer chat. Vamos, vamos chat. Agora seja um chat só por causa disso. Vamos que vamos, somos verdadeiros gamers. Tá ligado? Olha, ó. Sabe o que é dinheiro? É dinheiro é para verdadeiros gamers. Ainda a gente conquistou uma conquista, por quê? Por que chat? Porque nós somos verdadeiros gamers. Agora, agora a gente não é mais o clã, agora é o chat. Vamos, vamos chat, vamos chat. Tá, onde tá? Vamos lá. Direcional. Oxe, agora foi os dois. Tá bom, deixa eu só fazer uma coisa. Deixa eu... Tá, eu quero... Eu quero... Rabirão. Eu quero mais ou eu... Obrigado. Só aumentar o volume desse negócio. Bora. Agora só os verdadeiros game. Nossa, muito melhor assim. Tá bom. Aqui a gente tem arabada mortal. Eita, tramando o maluco. Chega aqui, bichano. Eu ainda perdi vida. Droga. Tem speedrun, rapaz. Vamos lá. Nossa, eu tô entender bem assim. Vamos dar uma rabada mortal. Não um tá. Perdi. Aqui, meu amigo. É os carinha da rabada mortal, velho. Tá entendendo? Aqui é True Gamer. Tá vendo, guys? Tá vendo que é... Gamer. Perdi, clã, perdi, clã. Isso é agora não, bicho. Três ovos. Tá, eu não entendi muito a lógica dos ovinhos, mas... É o quanto que falta, né? Então é, eu só peguei metade, beleza. Que é tipo Crash, entendeu? Você tem que chegar e pegar todos os negócios. Se você não pegar todos os negócios, você vai se sentir culpado pelo resto da sua vida. Falta um dois ainda. E tá, porra. Só com quatro vidas, hein? Tá ligado? Aqui, ó. Que é mestre gamers. Era 100%, tá ligado? Tô falando, tá ligado, velho? Vocês não acreditam em mim? True gamer, guys. True gamer. Bora. True gamer, guys. True gamer. Ok Nossa, aparece o do Sora! Ah! Agora roubou o erro! Nossa, foi muito mais rápido que o Sora Sora, desculpa! Mas aqui é true gamer. Bora Bora guys! Vem, vem, vem! eu tenho o Sora no, no negócio, tá? Não sei se você não sabem onde é isso. a gente sempre vai embaixo, né? True Gamer também perde, tá? Mas tá, você perder. Mas quando você perde, você vai para onde? Você vai para vitória, guys. Então bora, guys. Bora que aqui, aqui ó. Dinho True Gamer, tá ligado? Vamos lá. Mano, esse jogo tá muito bom, sério. Você vem pra cá? Não. Você cai, miserável. Acho que não tem... É. Agora eu só posso voltar. Yay! Pula, Dininho. Aqui é jogador de Crash Bandicote, rapaz. Aqui é Radicoy Gamer, tá ligado, meu? Aqui conhece os segredos. True Gamer. Você acha que me engana ou. Coisinha. Aqui foi debulada por planta carnívora no Crash Bandicoot 1 de PlayStation, tá ligado? Que é True Gamer, tá ligado, meu? Quando você é True Gamer, você tem que falar a cada dois segundos que você é True Gamer, tá ligado? <risos> Você não falar que você é true gamer a cada dois segundos? Você não é true gamer, tá ligado, meu? <risos> Eu voltei do início, clã. Pra mostrar pra vocês como é ser true gamer, tá ligado? Meu? Olha! Tá vendo, rapaz, aqui? Speed! <risos> Isso é quase difícil Vamos lá Na ponta <risos> <risos> Vamos lá, guys Chat Vamos lá, chat Tem que acostumar, né, fazer live aí Tem que ser true gamer Tá ligado, chat? Aí, clã É perigoso que tá quase zerando o crash de GBA, tá ligado? Tô, inclusive, tô quase zerando, é muito bom isso aí. Vamos lá, True Gamer, Vamos lá. Vamos lá, ó. ventiladorzinho, dá um axial jump aí. Fodinho, isso ajuda a nós. True Gamer 100% É isso. 3 minutos e 46. True Gamer. Ok. Tá, só da dessa vez me ganhou, mas não vai ser assim pra sempre. Dá, dá mais uma, dá mais uma, dá mais uma. Vamos, Clã, vamos, Clã. What's, <laughs> Toma ah, do ar, eu não sei o que é, toma do ar mesmo. De novo, como é? Sabia que ia tomar do ar ali. Vem pra cá! Isso! Pera, gente. Deixa deixar... Aí ó. Isso porque eu só eu vi gameplay, mas ainda assim <risos> primeira vez que eu tô jogando, sério. Nossa, perdi um o burrinho, beleza. Caraca, o jogo tá ficando mais, mais complicadozinho. Confesso que não tá difícil assim não, Eu já joguei mais difíceis. Mas... Ih, perdi o um... Não! Volta de ninho! Não, Dininho. Você não vai deixar ovo pra trás, Dininho. Nem ferrando, Dininho. Não, não, Dininho. Sai, tubarão. Eu não deixo ovo pra trás, nem ferrando. deixa nem o ovo para trás não velho tá ligado meu é isso aí <risos> Passa o tubarão nesse, por favor. <risos> ok. Nossa, vem dois. Qual é, Clã? Eu <risos> já chamei de Clã. Isso! 100% Clã? É só foi demorar. É isso aí, Clã! Isso aí, Clã, isso aí, Chat. Que tu gamer, tá ligado, meu? Foi muito bem nessa. Eu só fui true Gamer na primeira. Mas é isso, pessoal. Eu já vou como voltar. Obrigado. É isso, pessoal. Essa foi a gameplay de G new Adventures: A aventura do Dinossauro True Gamer. Tá ligado? É isso aí. Eu que você tenha gostado. Se você gosta de jogos indies, e também falar sobre criatividade, se inscreva nesse canal e ative o sininho das notificações. Deixe o seu like e compartilhe para todos os amigos que gostam de jogos indie e também gostam de Dininhos Adventures. Então, ou Aventuras do Game. Enfim, muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu espero que você tenha gostado e não se esqueça de ser feliz sempre. E até a próxima. Tchau, tchau!